Olá, tudo bem com você? Professor Maurício Valentino aqui. Hoje, aquela dica que eu prometi sobre pesquisa. Como encontrar e como fazer a sua revisão de literatura. Quando você está pensando em pesquisa, seja de TCC, trabalho de conclusão de curso, qualquer pesquisa que você venha fazer, é preciso saber quem já mexeu, trabalhou, escreveu sobre o seu tema ou palavras-conceitos que estão relacionadas a esse tema. Eu tenho percebido, e você já deve saber, por trabalhar com, com pesquisa ou está envolvido em pesquisa, que a Cielo é uma grande plataforma e que o Google Escolar também. Né? Quem tem acesso à plataforma da CAPES, nem se fala. Mas a dica que eu quero dar hoje, e você sabe que aí no YouTube tem várias dicas Fantásticas e professores de, de metodologia que também, como eu, querem ensinar e querem compartilhar e são fantásticos. A dica de hoje é como você, utilizando a plataforma Cielo, coloca seus filtros e usa o Google Escolar para gerar sua referência bibliográfica. Referência bibliográfica automática, sem você precisar pensar em regra. Vem comigo, olha lá. Vou compartilhar aqui, pode demorar um pouco, muda a tela. Então, agora. Ó, os sites que eu estou falando né, são esses. Esses três. Eu vou deixar na, na, na, na transcrição, certo? Aqui, no vídeo passado, eu já falei da questão do DITAR, né? Tanto aqui no, no Office 365 Gratuito... Né? Ou lá no documento do Google. Então, você clicou aqui em ditar, começou a falar, ele vai digitando. Google Escolar Cielo e Lattes. Então, vamos lá. Vamos lá. Ó, presta atenção. Aqui, Cielo. Sei lá. Vou procurar uma palavra. Aqui, arquitetura, ambiência, coisas que eu gosto. Corodral, Draw, já estão aqui, né? Mas, é... vamos lá. Arquitetura. Está aqui, ó. Clico em procurar, né? ele procurou, trouxe lá 1.300 itens e aqui no filtro eu posso querer só do Brasil, ele já mostra 966, né? posso escolher um periódico é, específico, um, um idioma português, eu quero em português, que é mais fácil né, a gente compreender, posso escolher por ano, né? o tipo de, de, de revista, a área, ó, arquitetura, engenharia, né, educação, e peço para filtrar. Pois bem, processou, veio um título aqui, ó, arquitetura inclusiva, experiência de projeto. Vou clicar nele, vamos ver se ele vai estar tá aqui compartilhando também, eu não sei se, se continua compartilhando na plataforma, continua, beleza. Mudou de tela, continuo compartilhando aqui. A dica que eu quero dar é o seguinte, você vai copiar esse título, né? vai copiar, Ctrl-C, se você se interessar por, por aquilo que está o conteúdo aqui, você consegue baixar em português, beleza. Mas nós vamos agora, né? depois que eu copiei aquele título, nós vamos lá para o Google Escolar. Então, vou acessar aqui o Google Escolar, esse menino? Que bandidagem é essa? Um minuto. Aqui. Ou Google Escolar ou Google Acadêmico, né? E eu vou digitar, colar aquele título aqui. Ó, colei o título aqui, Arquitetura Inclusiva copiei lá, dei ok. Ele trouxe, né? Porque está na Cielo publicado, então ele vai achar o artigo. E o que, que é legal? Essa aspa aqui, ó. Gente, isso aqui é fantástico. Presta atenção. Você clicou aqui na aspa, ele mostra os três tipos de citação já dentro da norma. Olha que bacana. É só você copiar aqui, ó. Pronto. Pronto. Joga lá na sua página de referência bibliográfica e está feito para o fichamento para referência bibliográfica mesmo. E facilita demais, porque a gente não tem que ficar pensando em regra. Só pode se concentrar na pesquisa. Super dica. Valeu, hein? Agora, outra dica. Presta atenção. Vamos, vamos parar aqui de compartilhar. Bom, então, Cielo, CAPES... Google Escolar, você conhece, está envolvido com a pesquisa, beleza. E agora a dica de como fazer a referência. Segunda dica. Plataforma Lattes. Provavelmente o seu professor, o seu orientador disse, ó, você precisa cadastrar suas coisas na plataforma Lattes. E precisa mesmo. Mas a plataforma Lattes não é só para achar currículo. A plataforma Lattes ajuda você a achar temas e pessoas. E é isso que eu vou te ensinar agora. Vem comigo, olha aqui, ó. gente, isso é fantástico, eu acho muito bom, é, porque realmente é, pode e vai né, aproximar as pessoas. Então, aqui, ó. deixa eu compartilhar aqui, então... Você seja a plataforma Lattes, aqui, normal, site, né? Todo mundo conhece, onde você cadastra o seu currículo Lattes. E tem aqui, ó, busca por currículo, né? Você clica, como se você fosse buscar o currículo, né? Mas, olha só, isso aqui quase ninguém vê. Vou até dar um zoom aqui, ó. Fica marcado aqui, ó, ó nome e assunto. Eu vou desabilitar, vou procurar por assunto. E aí, eu quero arquitetura... Inclusiva. Qualquer tema, ambiência, promoção da saúde, é, espaço é, público, mobiliário urbano, é, estrutura metálica, é, pontes, rios, o que você quiser, você vai procurar aqui, porque aqui está o acervo de todo mundo no Brasil e na, na América Latina que está pesquisando as coisas. Então, provavelmente, o que, que vai acontecer aqui? A hora que eu clicar em pesquisar, né, olha só, Peraí. vou pesquisar aqui, ó, vou clicar em pesquisar, vou dar um enter aqui, para ele pesquisar, olha o que aconteceu, ele encontrou 1.200, mais de 1.200 pessoas que trabalham com esse tempo de arquitetura inclusiva, ótimo. Eu venho aqui, ó, Adriana, né, desculpa aí, Adriana, tá te citando, tá? Mas cliquei aqui na Adriana, ele trouxe o, o currículo aqui da Adriana, a foto, bacana, né? Peço para abrir o currículo, Eu acredito que ele vai manter aqui no site, né? E vou lá, o que que a Adriana estudou, tá estudando? Ó, doutorado em arquitetura, mestrado, e vou lá nas publicações da Adriana. Mas o mais legal de tudo é que eu sei que a Adriana trabalha um tema que eu quero, certo? E aqui tem o contato da Adriana, né? Contato, endereço, telefone, olha aqui que bacana. Não pode mostrar o telefone, né? Desculpa. Bom, é, eu tenho como encontrar as pessoas e de repente mandar um e-mail e falar, olha, fulano... Eu estou pesquisando o mesmo tempo em que você, você pode me ajudar, não estou achando conteúdo, e isso faz e cumpre um papel que a pesquisa tem que cumprir, que é aproximar as pessoas. Então, olha só, que bacana. É, currículo Lattes não é só para achar currículo, encontra pessoas e encontra seu tema. Você não achou em alguma plataforma, ache a pessoa que está estudando isso. Entendeu? E aí entra em contato com ela. Se ela já é pesquisadora, qualquer pesquisador que eu conheço vai querer te ajudar. Pode confiar nisso. Fica com Deus. Até a próxima dica. Tchau.